Muito bem né, depois do pequeno susto aí que nós levamos aí com o ganso tentando vir atacar Vamos lá, vamos continuando aí a nossa caminhada né Aqui tá dizendo que pra ter cuidado aí né, que tem capivara na área Vamos lá né, espero que esse bicho não ataque também né Mas eu acho que não né, senão nós não ia deixar esse bicho solto aqui não O tempo praticamente aí tá, tá fechando o sol de vez em quando, mas vai dar tempo da gente dar uma boa volta aqui ainda. Tirar algumas imagens legal Essa parte aqui. Quando nós saímos aqui da cidade no ano passado. É, tava pequena ainda, mas cresceu rapidinho, hein? Tá bem repleto aqui de, de verde aqui, a beirada da lagoa. Tá muito bonito aqui. Bem seladinha Essa parte aqui. A lagoa costumava ficar os patinhos, vamos ver se a gente acha. Vamos ver se a gente acha algum por aqui. Tá tudo, tá tudo verdinho, tá bonito demais aqui. Vamos mais para frente aqui, quem sabe a gente acha aqui? Vamos. Achamos mais uma família de ganso aqui, olha aqui. ó. Esse bicho é brabo igual um cão, viu? Meu Deus do céu! Ó. Meu Jesus amado! esse isso quando vejo ver as pessoas. Olha aqui. O visual aqui é muito bonito. Natureza praticamente verdinha. Pode -se dizer que bem no meio, né, da cidade. Que esse parque aqui fica pertinho, inclusive, de um de uma das filiais do Mialik. Supermercado muito grande aqui na região. Muito bem, gente. Aqui nós já demos um flag aqui, né? Aqui esse patinho ali brincando. Nadando ali dentro da lagoa. Mas olha como é que a água tá bonita aqui, gente. Tá maravilhoso aqui hoje. O clima então nem se fala, né? Olha aqui, ó. Verde para todo lado, você imagina como é que tá um lugar desse, né? Patinho, natureza. Isso aqui todo final de semana, a família cravinhense vem para cá, trazer os filhos. É claro que não é tão seguro, igual aonde nós moramos, que é sul de Minas. Aqui, dependendo do horário, precisa ficar esperto. Porque é muito perto da cidade grande, mas... Ainda dá para se aproveitar, né? E aqueles ali eu acho que tá caçando uns peixinhos. Ó, estamos aí, né? Estamos em busca aí das capivaras, né? Que até agora não, não acertei a mão, não. não consegui ver nenhuma. Não vamos ver se a gente consegue ver hoje.